As candidaturas ao ensino superior vão começar. Eu escolhi o Instituto Politécnico da Guarda. O Politécnico da Guarda tem cursos nas áreas de comunicação, informática, saúde, engenharia, desporto, educação, turismo e gestão. O Politécnico da Guarda, com quatro escolas superiores, é qualificação, modernidade e inovação. Ambiente académico altamente. Bora lá estudar no Politécnico da Guarda. Informa-te em pg.pt. Politécnico, Politécnico da Guarda, da Guarda. a, a nossa, nossa opção. Vem estudar, estudar connosco.